Muito bem, eu vou chegar pra cá, dona Eu Mari também Verdade, tô aqui, porque ó. Porque eu vou receber uma convidada muito especial. Nós iremos receber ela. Por favor, vão Janela. Por favor, hoje tá diferenciada, entendeu? Eu perguntar se trilha. trilha de retorno, porque ela <risos> merece uma trilha assim mais é, empolgante. É, Sim. porque olha, sempre que é um brilho <risos> Pois é. Vem ofuscando até, eu tenho que assim um pouco a mão assim. Um <risos> Seja bem-vinda, Vanja Mel. Obrigada. Tempo. Ai, que bom que você voltou. Obrigado, minha querida. Vamos falar de aluguel, vamos falar de venda de imóveis. O que você quiser. Porque na Vanja Mel você tem a solução para todos os seus problemas quando o assunto é imóvel. Isso Sim. É mesmo. Não é mesmo? Sim. E hoje nós vamos trazer, sabe o quê? O quê? O quê? Como é morar dentro de um condomínio. Ah, fechado! Ah, mas nunca aí, conversei isso com você. Você já sabe? Aí, Eu não sei, amiga. por favor. E tem pessoal de casa também que não sabe. Conta pra gente. Conta. Bom, gente, morar num condomínio fechado traz primeiramente a segurança. Já começa aí, né? Que as pessoas São mais o que procura, né? Além de tudo, quando você decide comprar uma casa dentro de um condomínio, sabe o que, que melhora? O que melhora. O seu dinheiro. É onde você vai ter uma rentabilidade maior no investimento desse. É, Três Lagoas está passando por um grande mudança de perfil de está. compra de imóvel. Nós estamos tendo mais valorização dentro dos condomínios. Então você que está aí pensando em comprar algum um imóvel, né, e fazer um investimento do seu dinheiro, quer dar segurança para sua família, vão para dentro de um condomínio. Olha. Inclusive, já acho que na semana passada a gente mostrou até um VTC, ou era uma casa que estava numa obra Sim. e era num condomínio, não Sim. era? Sim, Vila Dumont. Gente, maravilhoso. É, nós estamos tendo até às vezes, é, assim, convidando os clientes para tirar todas as dúvidas, para a gente fazer uma visita dentro do condomínio, para conhecer, para andar, para se associar lá dentro, para ver como que é esse conforto que além do seu imóvel estar instalado lá, você também vai ter alguns outros benefícios. Com certeza. Academia, salão de festa, piscinas, quadra poliesportivas, os parquinhos, gente. Cada um, cada vez mais os condomínios estão vendo a criança de uma maneira diferente. Então, assim... É... É abraçar a sua família de um jeito assim totalmente diferente, dando a elas conforto. É a mudança de comportamento, Exatamente. já que hoje as pessoas, tanto o marido quanto a esposa, precisam Sim. sair para trabalhar e aí fica naquela questão, com quem deixar as crianças, com quem que fica? E Sim. o condomínio acaba aí é, suprindo, atendendo, atendendo essa necessidade pelo fator da segurança. E sem mencionar, como você mesmo disse, tem Ns, né? É, vantagens de se morar em condomínio, Sim. uma delas é a, a, essa questão do lazer. Sim. E olha só, Israel, as pessoas ficam muito preocupadas em conhecer. A vanja falou uma coisa que é verdade, ela vai com você, te leva né, no condomínio, se você está com uma obra, quer né, comprar um imóvel que tenha uma obra, ela participa de, de tudo, todo o processo. de todo o processo, o processo, do início ao fim. É que, sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa tem vontade de, de, de saber valores, tudo, e quer conhecer primeiro. Exato. Bem. E aí, há uma barreira devido à segurança tal. Claro. Mas a gente faz o agendamento com a, o pessoal da portaria, do responsável lá. A gente consegue entrar e fazer uma visita para vocês terem esse, esse, esse primeiro contato com a, a questão do condomínio. Para fazer Vem, o agendamento, viu? eu ligo em qual telefone para falar com a Vanjamela? No 2104-3571. Olha aí o seu endereço. 2104-3571. Siga essa mulher nas redes sociais. E ela tem novidades, viu? Nas é. redes sociais. Olha, é. dando spoiler aqui, Vanja. Mas <risos> logo, assim, ó, logo. só segue ela lá que é, você vai ficar prefeito é, de tudo. Que você não fala, é só. uma coisa alegre, feliz. Tudo ah. que as pessoas precisam. Siga a Vanja Mello nas redes sociais. Dá uma ligadinha pra ela, tem certeza. Ó, independente do, só do do que você precisa, se você procura um imóvel, se você tem um imóvel também para Sim, anunciar, exatamente. liga pra essa mulher que tem certeza que bons negócios irão sair, não é mesmo? Sim. E hoje, ah. sextamos. Sextou? Graças a Deus. Já? Uma semana, semana pesadinha. Como assim? Ai, você não falou não. na segunda, menina? Menina, eu trabalhei todos os dias. Essa Amém. Banja, é <risos> Vanja, obrigado. Eu que Um ótimo final de semana. Tchau, tá bom? Mari. Um beijo. Um bom final Beleza. de semana. Um ótimo final de semana para você. Pode tá sair bom. por aqui. Tchau, gente. Beijo, beijo. <risos>